A importância da escola está em capacitar os procuradores, servidores da Procuradoria e servidores do Estado do Rio Grande do Sul na área jurídica para que possam bem desempenhar é, as suas funções. Não poderíamos conceber uma instituição é, com a missão constitucional da Procuradoria Geral do Estado sem uma escola forte, bem estruturada e experiente é, como estamos construindo. Nestes dois anos, desde a criação da Escola Superior da Advocacia de Estado, realizamos diversos cursos é, totalmente virtuais, porque já tínhamos a situação é, da pandemia, e também várias lives, vários eventos é, online que tiveram abrangência nacional é, com professores. É, renomados aqui do Estado, procuradores, é, professores inclusive do exterior. É, os eventos eles estão no YouTube da Procuradoria, eles podem ser assistidos e também no nosso portal de capacitação.